Alô pessoal, então eu não ia fazer um vídeo sobre o teorema dos eixos paralelos porque eu estava pensando em fazer a prova do, do teorema e tudo mas eu acho que mais importante do que a, a prova em si né, é a gente saber usar então resolvi fazer um vídeo curto com um exemplo de utilização do teorema dos eixos paralelos tá? é, até agora a gente viu como é que calcula o momento de inércia de um corpo né? nós vimos como calcular o momento de inércia de um corpo de um sistema de partículas em particular em torno do centro de massa tá certo? a grande questão é se o eixo de rotação passa pelo centro de massa, tudo bem mas nem sempre a rotação vai ser feita em torno do centro de massa, Às vezes eu quero girar o meu corpo em torno de um outro eixo, pega por exemplo uma porta, né? uma porta é, uma, é uma, um retângulo de massa M, ok? O centro de massa da porta, na posição em geral que a gente coloca a, a porta nas, nas entradas, né? passa pelo centro da porta, passa pela metade da porta. Qual é o problema? A gente faz a rotação da porta não em torno do eixo que passa pelo centro de massa, mas sim por um eixo que está na borda da porta. Tá? então a gente tem que saber como calcular o, o momento de inércia em torno de outros eixos que não o do centro de massa. Tem um teorema que facilita muito essa história, né? que é o teorema dos eixos paralelos, ou o teorema de Chasles, que é o nome da pessoa que, uh, que se saiu com esse, com esse teorema. O que, que o teorema dos eixos paralelos me diz? Né? Me, ele me dá uma relação que vai... Uh, que vai relacionar o momento de inércia em torno do centro de massa com o um, um momento de inércia em torno de um outro ponto de rotação. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui meu corpo, meu corpo rígido, tá? eu quero, eu sei calcular o, o momento de inércia dele em torno do centro de massa. Então, o centro de massa dele está aqui e... Nesse sistema de coordenadas, eu posso dizer que o centro de massa tem uma posição RCM. Mas eu não quero girar o meu corpo em torno do eixo, do centro de, do eixo que passa pelo centro de massa. Eu quero girar o meu corpo, por exemplo, em torno de um eixo que passa por esse, por esse ponto e que é paralelo a esse eixo aqui. Então vamos supor que o eixo que eu quero, que eu quero girar o meu corpo... né Vamos que eu quero girar, o, o, o, que eu quero girar o, o meu corpo em torno de um eixo que é perpendicular ao plano da tela que vocês estão vendo esse vídeo. Então, é, eu sei agora, então, dada a posição desse, desse eixo aqui, em relação à origem, eu, é, o Teorema dos Eixos Paralelos me diz que o momento de inércia em torno do eixo escolhido é igual simplesmente ao momento de inércia em torno do centro de massa que em princípio eu sei calcular principalmente para formas geométricas razoavelmente simples mais a massa do sistema vezes o módulo de um certo vetor d ao quadrado quem que é esse vetor d esse vetor d é esse vetor que une as posições dos eixos uh, que eu, dos eixos né que passam tanto pelo eixo de rotação que eu, quero, que eu quero rodar o meu corpo, como pelo, pelo centro de massa. Tá? Então, esse é o vetor D. E esse vetor é quem? É a posição, vetor posição do centro de massa, menos o vetor posição do eixo. Vamos dar um exemplo simples aqui, né, para a gente ver como é que se usa o teorema dos eixos paralelos. Imagina que eu tenho uma barra de comprimento L, Ok? E agora eu vou então, colocar um sistema de coordenadas aqui. Primeiro eu estabeleço um eixo x, depois eu estabeleço um eixo, um eixo y. E esse meu eixo y vai ser a origem do meu sistema de coordenadas. Okay? As pontas da barra estão nas posições menos e sobre 2 e mais L sobre 2, né? porque daqui para cá eu tenho metade do comprimento, daqui para cá eu tenho metade do comprimento. E o meu centro de massa da barra, por uma questão de simetria, vai estar exatamente no centro da barra. Agora, digamos que eu quisesse girar, o, girar essa barra, não em torno do centro de massa, mas em torno desse ponto aqui, que vai se encontrar a um quarto do caminho entre a origem e, a, e essa ponta aqui da barra. Okay? Como é que eu faço? Bom, o teorema dos eixos paralelos me diz que, Momento de inércia em torno desse eixo aqui é igual ao momento de inércia em torno de um eixo paralelo a esse, que passa pelo centro de massa. Nesse caso, então, o eixo paralelo é o próprio eixo y, mais a massa do, do, da barra vezes o vetor que separa o, o centro de massa e o eixo, uh, o, o eixo, onde eu quero, né, onde eu quero, uh, em torno do qual eu quero girar o meu corpo. Tá? Então, como é que eu calculo esse vetor? Né? Esse vetor é o, é o vetor que sai da origem e vai até o eixo. Tá? O momento de inércia da barra, se vocês olharem no, em, em praticamente qualquer livro de física vai ter isso, né? é, ele é 1 dozeavos da massa vezes o comprimento ao quadrado da barra. Tá? Nesse caso aqui, o módulo do meu vetor D é l sobre 4 e agora eu aplico o teorema dos eixos paralelos, o teorema dos eixos paralelos me diz que o momento de inércia em torno do eixo que eu quero gerar o meu corpo é o momento de inércia em torno do centro de massa mais m vezes d ao quadrado que dá 1 sobre 16 de ml ao quadrado, se eu somar, fizer a soma desses, desses dois números, Vai me dar 748 avos do, uh, de, da massa vezes o comprimento ao quadrado da barra. E esse número aqui é maior do que esse daqui. Como é que eu vejo isso? É fácil, né? Eu pego o meu momento centro de massa e multiplico em cima e embaixo por 4 para deixar 48 no denominador aqui também. Aí eu posso comparar as frações. Fazendo isso, eu tenho 4 sobre 48, que é menor do que 7 sobre 48. E isso é uma propriedade geral que vale para qualquer corpo rígido. O momento de inércia em torno do centro de massa sempre vai ser o menor momento de inércia uh, possível. Ou seja, se eu quiser girar um corpo gastando o mínimo de energia possível para isso, com a menor dificuldade possível para isso, eu tenho que girar o meu corpo em torno do centro de massa.